E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titia trazendo mais um vídeo para o canal, Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no é meu canal. Hoje eu trago para vocês, galera, um novo DD Tank. eu vi aí que no último vídeo vocês gostaram muito, deixaram muito like aí, isso me motivou a trazer mais um DD Tank novo aí foi lançado recentemente e deixa o like se você quer ver for novo aqui no canal já se inscreve também ativa o sininho de notificação se você tiver condição de se tornar um membro que custa apenas dois reais se torna um membro aí que você vai estar ajudando a trazer mais conteúdo e também vai estar ajudando a melhorar a qualidade do canal e para você entrar no link e para você entrar no DDTank o link vai estar na descrição tudo bem? Entra aí com o link. Que, quer ver? Tá encurtado, mas é bem simples de entrar, galera. Muita gente tem dificuldade, mano. Talvez se vocês usam que ver? É aquele bloqueador de anúncios, essas coisas, daí é complicado, mano. Mas se você quer ver, tem um Google Chrome normal, não usa nenhum extensão para querer clicar nos links para tirar nada, sabe? Daí vai dar para você entrar tranquilo, porque os, é, tipo assim, os donos dos BDTekens não me ajudam a ver com nada, nem itens, nem nada. Daí eu trago divulgo o divulgo servidor. O servidor, além de tudo, dá uma bombada. Os caras não me ajudam em nada, por isso que eu tô tipo assim e curtando o mic para poder gerar alguma coisa entrando aqui no servidor. né Se vocês forem entrar, você começa nível 16. Acho que esse aqui é da versão 8.7. Po... 8. Não é 8.6. Isso 8.6. Eu recolher alguns eventos aqui. Tem só um evento, um evento aqui de bem-vindo. Faz pouco tempo que foi lançado. então eu acho que é hard, hein, mano? Porque hoje é que os itens vêm... Hum... Complicado, hein, parceiro? 8.6 o servidor, então... Quando vocês entrarem aqui, já adiciona seu senhor Tietê. Demorou, galera? Vamos ver o que, que tem aqui de, de bom aqui pra nós aqui. Mas vem bem pouca coisa, mano. Quero ver como que é o Hall da Fama. Não aparece nenhum Hall da Fama aqui pra nós. Você tá ficando doido, parceiro. Vamos dar uma olhada aqui nas coisas aqui. Ó, no, no combate, né, mano? Você pega que ver quando você pega, tipo, ponto de batalha. O link tá na descrição. Se você quiser jogar, o servidor é bem novo mesmo, galera. eu o faz bem pouco tempo, mano. Aproveita aí, ó, pra entrar e jogar. Também já dá um salve aí. O que vocês estão achando aí? de tá trazendo todo dia. É, quase todo dia no bom TD Tank. Vocês também comentam se vocês querem evolução. Conseguimos pegar um nível 23 aqui. Já tá de mais 12 já. Parece que tá fortinho. Vamos ver aqui, né? Belezinha. Covardão. Já vai voar pra cima. Ah, não tá tão forte assim, não. Não, pra falar que não tá tão forte assim, tá de full mais 12, né? Então, tá até legalzinho. Acho que é da versão... Eu é, acho que dá menos cupom. Nossa, você tem que muito hard, mano. É, esse daqui é um que full heart pra tipo, negada que ele tentar jogar, vai ser é difícil, hein, mano. Você tá doido. <risos> Vamos ver aqui se o que esse cara tá falando na verdade. Por um lado deve ser bom, sim. E ganhou 200 pontos. Ah, vai mentir pra outro. Ah, ele 60k. Deixa eu ver aqui. Ele falou 60 a 30k. Ah, então é bom, mano. Não é tão ruim assim não, galera. É, dá 30 mil cupons 60 mil cupons por batalha. Então é uma coisa boa. Vamos ativar nosso VIP aqui já. Pensei que dava 50 a 60 cupons por batalha. Daí eu ia falar, vixi. Não como não, hein. O negócio é doido. Mas é, do a versão até legal, mano. Não é que ele tão hard assim não. Dá pra ser upar devagarzinho, tá ligado? Lembrando bem, se vocês quiserem Entrar no servidor, link na descrição Já entra aí, galera Muito simples mesmo Vamos ver se a gente consegue bater 100 likes aqui nesse vídeo Se a gente conseguir bater 100 likes, vai ser uma coisa boa Vou colocar na arma mais Vamos ver se eu consigo colocar mais 10 Com as pedras que eu tenho aqui E... Isso aí, né, mano? Também tem minha página aí no Facebook, se vocês quiserem curtir, eu tô postando muita coisa lá, tá bem engraçado. Tem meu Facebook também pessoal aí na descrição, tem meu Instagram. As redes sociais tá tudo aí, ó. Se você tiver rede social e quiser ter uma interação melhor comigo, tá aí na descrição. E eu tô trazendo mais vídeos assim de novo do d porque a galera tá apoiando bem os vídeos do d aqui no canal. Eu tô até me surpreendendo com os vídeos. Porque antes tava batendo bem poucos likes, agora tá batendo uma quantidade que... Dá pra gente continuar fazendo vídeo do d né, mano? Eu tava até desmotivando Eu vi a galera quer ver, que joga de detalhe Que não tava jogando, sabe? Tava entrando aí, brincando com nós um pouco Vamos ver se dá umas 200 pedras Nem isso dá, tá? máximo eu acho que é 20 Não, dá umas 100 <risos> Pelo menos mais 8 eu vou colocar, hein? E galera, 80% do público que é inscrito aqui no canal não tá assistindo, tipo assim, não tá inscrito no canal, tá ligado? Assiste o vídeo, mas não tá inscrito. Então se inscreve aí, mano. Não custa nada você se inscrever aí no canal. Dá uma moralzinha pra nós. E eu sempre tô tentando trazer um novo direto aqui pra vocês. Demora um tempinho uns dois, três dias mas a hora que eu acho, trago na hora, edito o vídeo aí e posto pra vocês. Então já apoia aí que os vídeos tá sempre saindo às 6 horas, 7 horas. Horário de pico aqui do canal, então. Sempre deixa o likezão aí pra nós. Tudo bem, vamos ver se a gente coloca, coloca... é, <risos> pega GG aqui, vamos ver se eu coloco o compositor 50 aqui. Vai falhar tudo, porque sem sociedade, sem símbolo também, de 25%. É, aqui que uns vai dar sucesso, outros vai falhar. essa azul sempre é acostumado a sucesso. Essa verdinha aqui também. Beleza? Coloca aqui. Vou ver se tem um dano aqui. Acho que o evento é pouco, né, mano? E os cupom é o dobro. Pelo menos isso, né? Vou pegar aqui umas asinha. de boa. Não vai dar pra mim ver o hall da fama. Porque no VXP daí é bem complicado de ver o hall da fama. É de boa, né, mano? Lembrando bem que esse vídeo aqui não vai ter tanto corte assim como vocês veem nos outros vídeos não, era. Colocar aqui desse bichinho aqui. Vou colocar a asa aqui também. Beleza? Vamos tirar mais uns PVP aqui o vídeo não ficar tão pequeno, né, mano? Só pra galera dar um salve aqui que o vídeo vai sair lá no canal. Galera, tô hack, vídeo amanhã, dezessete horas no canal Senhor Titi um a quatro ciclos Salve Tietchan, um salve pro um emo qualquer. <risos> Tamo junto. Só pra deixar a galera ciente que vai ter vídeo amanhã. Vai que tem os inscritos aqui jogando. Tá? A gente vai morrer aqui. Espero que. ó, oh, não morreu não. Vou aqui. Já ah, deve estar. 35 mesmo. Hum, não tava. Tava uns 40, mano. Nem 40 deve estar. Deve estar aqui... É... uns 39. 38, por aí. Corno é teu pai. <risos> Esse tal de best game aí. Um salve pra você, mano. Mas corno... Eu não sou seu pai, né? Eu não sou corno, não. Ih, tia, tia, tá ruim aí. Se eu tivesse mandado no ângulo certinho... Dá P, fi. Dá P. <risos> Hit. Nossa. Humilde. <risos> mano, quer ver? É de boa, né, mano? A gente tá começando agora a continha, então vai ser assim mesmo, né, galera? É bom que eu mostro pra vocês que o servidor não tem lag. No final eu, eu falo como que o servidor é. Vai de vocês, se quiser entrar aí, pra poder jogar. Mas sempre eu vou tentar trazer novos servidores aí, mano. É uma coisa legal, porque... Aqui no canal, os vídeos que batem mais visualizações de novo do The Tank. Sério, lançado que faz recentemente, da né? galera gosta. Beleza, vou tirar mais um PVP aqui para terminar o vídeo, né? Já tá uns. Acho que uns 11, vai dar uns 11 minutinhos de vídeo. Pra mais. E galera, apoia o canal aí, mano. Se você tiver condição de virar membro, vira membro aí, porque você vai estar tá ajudando, mano. Não é pouco não. Fiz um vídeozinho lá os membros lá, é só você clicar aí no Seja Membro que você vai ver. Fiz um vídeo aí. E aí, vamos ver se eu acho que encontrou alguém. É que fim encontrou um level baixo aqui, né, pra gente pelo menos ganhar uma. <risos> F10, se não for boot, né. a gente encontra um oponente, daí é no carrega, tá ligado? Só então, que a gente vai vencer e não carrega. Que tristeza, hein? Vamos ver aqui. Mas lembrando bem que o link do servidor tá na descrição, galera. bem jogar, mano. Aproveita aí, ó, que o servidor não tem lag. E é 60k de cupom por vitória, 30k por derrota. Dá pra ficar forte sim. É um pouco mais hard, porque não tem muito evento. Mas dá pra jogar de boa. E não se esquece de virar membro aí do canal E também se inscrever se for novo Vou ficar com esse vídeo por aqui Que eu acho que não vai carregar, mano Mas muito obrigado aí por quem assistiu E é nóis, galera Até o próximo vídeo, um abraço do Sr. Tietchan E...